Meu amigo, se você também tá com medo de comprar esse produto, ó... Libidigel... Cara, você tem total razão. Eu tô usando esse produto há cerca de três meses... E hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui para te deixar dois alertas. Assista esse vídeo até o final... Que hoje eu vou te dar dois motivos... para você não estar tá comprando esse produto... Não tá jogando o seu dinheiro fora... E não estar tá colocando a sua saúde em risco. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Cara, é o seguinte... Antes de eu estar te dando os dois motivos para você não comprar esse produto... Já queria te pedir desculpa, tá? Eu não sou muito bom com câmera... Só tô gravando esse vídeo aqui mesmo para poder te ajudar, tá? Tô com muita vergonha de gravar esse vídeo... Mas devido eu já ser muito enganado na internet... Já ter comprado vários produtos que não funcionavam... Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para estar tá ajudando mais homens como você... Ó, pra você que não sabe, ó... Eu tomei Tadalafilas, tá? Ó... Isso aqui, pra quem não sabe, é um Viagra, tá? Eu tenho 28 anos... E o filho da mãe, né, para não falar outra coisa, do médico, me receitou essa porcaria. Que eu tomei por dois meses esse remédio. Já tava dando um problema no meu coração. Já, sabe, meu coração começava a bater muito forte. Eu tenho pressão alta, né, já é coisa de família. Cara, isso aqui é um veneno. Depois de eu pesquisar muito, muito, muito mesmo sobre esse produto. Eu vi que isso aqui é uma, é uma ilusão. É uma coisa passageira. Quando você toma isso aqui, cara, realmente, seu pau fica trincando. Mas, cara, depois de duas horas ele murcha. E você só consegue ter uma ereção de novo com esse, tomando novamente esse produto. Totalmente diferente desse produto aqui, tá, pessoal? Isso aqui foi uma indicação de um amigo meu, tá? Ele tomava também, um amigo meu do meu trabalho. Eu me abri com ele, falei que o meu casamento estava indo por água abaixo. Eu não conseguia fazer uma relação sexual agradável com a minha parceira. Eu não estava satisfeito com o tamanho do meu pênis o meu pênis media 13 centímetros tá, com 3 meses de uso desse produto, eu consegui 3 centímetros de aumento peniano, sem contar a grossura também, que eu não medi ainda, mas eu já sinto que ele tá bem mais grosso, e o melhor de tudo, pessoal, as ereções estão muito, mais muito mais forte hoje eu faço uma vez com a minha esposa ali ó, e depois de 10 minutos eu já tô pronto pra fazer de novo, entendeu, pessoal coisa que eu gozava em 5 minutos antes de conhecer esse produto, agora eu consigo durar aí 20, 25 minutos aí pode, você pode falar, pô, mas 20 25 minutos, não é nada cara, pra mim é, entendeu? pra quem durava de 3 a 5 minutos na cama cara, hoje tô durando aí quase 25 minutos, pra mim cara, já é uma vitória muito grande, e outra, gozei ali tal com 25 minutos, depois cara de 5, 10 minutos eu tô pronto pra fazer de novo, as minhas ereções estão muito mais fortes, o meu casamento pessoal, tá muito melhor, coisa que eu fazia uma vez por semana com a minha esposa entendeu? agora eu tô fazendo todo dia cara, isso tem coisa mais gratificante do que isso você chegar em casa, tal, sua esposa tá ali te esperando, cheirosinho, você ir lá e dar uma atenção pra ela. Sem contar também, pessoal, que assim que eu chegava do trabalho, ó, eu me jogava naquele sofá ali, mano, tá ligado? Me jogava naquele sofá ali e não levantava mais, parecia um cabrito, velho, tá ligado? Hoje em dia, mano, eu me sinto muito mais disposição cara. É impressionante o que esse produto vai fazer com você. Eu indico 100%, tá bom, pessoal? E os dois motivos que eu queria dar pra vocês aí, não tá comprando esse produto... Primeiro motivo, se você achar que isso daqui é uma fórmula mágica, tá? Isso aqui não é uma fórmula mágica, tem muito vídeo, o pessoal falando pela internet aí que conseguiu 5 centímetros de aumento em duas semanas, em um mês. Cara, isso aqui não é fórmula mágica, isso aqui é um tratamento, é um tratamento sério, onde você tem que fazer todos os dias, entendeu? Eu consegui ter o meu primeiro centímetro de aumento peniano um centímetro com 30 dias de uso, pessoal. Não adianta você comprar achando que com... Duas, três semanas você vai conseguir aumentar seu pênis em 5 centímetros. Você só vai conseguir aumentar em 5 centímetros o seu pênis. E olha lá, se você fazer a cirurgia é, de aumento peniano, que você vai pagar 30 mil reais. Cara, eu sou prova viva, tá? Eu já passei por muito perrengue, eu já pesquisei demais. E posso te dizer, cara, o único que resolveu o meu problema... Que eu tenho certeza que vai resolver o seu problema. Porque já resolveu o problema de mais de 100 mil homens. É o que está escrito na, no site oficial. Que eu sempre deixo para vocês aqui abaixo. É esse produto, pessoal. Esse produto é maravilhoso. Tem matéria no G1 também. Eu vou estar tá tentando deixar aqui para vocês na descrição. Tá bom? E cara, usa porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Tá? Se você for fazer o tratamento certinho e não for cair na ladainha desse pessoal da internet aí que fala que é milagroso, que em, em um mês já conseguiu 5 centímetros, você vai ter resultado, tá? O segundo e último motivo para você não comprar esse produto, cara, é se você for comprar esse produto em sites como o LX e Mercado Livre. Se você for comprar em sites como LX e Mercado Livre, você vai tomar bica, porque no próprio site oficial, entra aqui ó, clica aqui ó, no site oficial... E rola na página do produto lá no final, você vai ver que o próprio fabricante fala que tem gente falsificando esse produto e vendendo em sites como LX e Mercado Livre. Então, cara, não caia no golpe. Fuja do golpe. Compra no site oficial. O site oficial é o único que vem assim, ó, totalmente discreto, tá, pessoal? Quem recebeu foi a minha sogra, a Eliane Maria, tá? Eu moro aqui em condomínio, ela que fica cuidando do meu filho, então ela que recebeu. E é isso aí pessoal, essa era a dica que eu queria deixar pra vocês hoje aí, tá bom? Se você puder deixar um like nesse vídeo aí, compartilhar com, com seu amigo aí, pra esse vídeo chegar em mais e mais pessoas, e mais pessoas ser curado desses mal, assim como eu fui curado, tá bom? Um abraço pra vocês aí, e fica com Deus!